Oi, meu nome é Jonathan e a gente está aqui na quarta aula sobre como que você pode vender seus produtos online. A gente já passou por três aulas onde a gente entendeu qual o produto, o público e onde que a gente ia vender. E agora a gente chega numa parte crítica que o pessoal muito trava. Você precisa descobrir agora qual o nome que vai ser o nome da sua marca, isso é muito importante porque é ele que vai te dar visibilidade no mercado e onde o pessoal vai entender o seu produto e a sua marca. Se você ainda não está junto com a gente no curso, eu vou deixar aqui embaixo o link para que você também siga a gente e consiga, através desse link, entrar no nosso grupo do WhatsApp e também participar dessas aulas e desse curso. Se você está um pouco atrasado também, eu vou deixar aqui a playlist para que você acompanhe todas as aulas, e aí você pode também ficar por dentro dos nossos assuntos. O principal motivo de você escolher uma marca de relevância e o nome da sua marca é para que você seja identificado no mercado por aquele tipo de produto. Vamos supor que você venda produtos infantis. É muito importante que o seu nome esteja atrelado àquilo. Ou pelo menos a identidade visual da sua marca. Vamos supor que você venda esse tipo de produto e você coloque uma marca toda preta, toda muito underground. Legal para certo tipo de público, dependendo do seu público. Mas o público em geral e no começo, acho que é muito importante que você tenha em mente que aquela marca tem que agradar a todos que olharem então tem que ser uma marca de uma imagem amigável e que você tenha ali uh, uma conexão imediata com o seu cliente e o público-alvo uma das coisas mais importantes que o pessoal ainda não faz é fazer a pesquisa no INPI para entender se aquele nome está realmente disponível no mercado e se ela pode realmente utilizá-lo se o nome estiver disponível você pode utilizá-lo sem problema algum e é muito importante que você crie seu logotipo e faça também a identidade visual da sua marca posteriormente faça o registro o INTI é o Instituto Nacional de Patentes Industriais esse tipo de patente você vai pagar algum valor ali para fazer mas é muito importante que você faça porque depois que você faz este produto ele fica no seu nome registrado e se alguém utilizar o nome da sua marca você pode simplesmente fazer um processo para que a pessoa retire todos os produtos dela da sua marca. É o exemplo da Coca-Cola, por exemplo, e por que a gente não pode utilizar as marcas assim sem a autorização delas, tá? A marca Casa Rock, por exemplo, eu consegui fazer o registro, e no meu caso do registro Casa Rock, o nome casa é de uso comum e não poderia entrar um no registro normal. Para que vocês entendam um pouquinho mais, o registro de NPI ele é um registro onde eu registro a minha marca e meu nome e qualquer outra pessoa que fizer o uso indevido desse nome eu posso fazer um processo ou solicitar extrajudicialmente para que a pessoa retire todos os anúncios do ar ou quaisquer materiais que a gente não queira que seja atrelado à nossa marca Neste caso, uh, como casa seria de uso comum eu tive que juntar os dois itens então ficou casa rock esses dois itens juntos uh, ficou uma... Nova palavra, vamos supor assim, e essa nova palavra eu pude fazer o registro tran tranquilamente. E aí depois a gente registrou também, junto do nosso registro do INPI, a nossa logomarca, que é o Casa Rock e o, a floração de uma flor de algodão. Nesse caso, a gente gastou em cerca de 600 reais para fazer todo esse registro e todo o trâmite durou cerca de 8 a 12 meses. Normalmente ele dura isso, mas pode ser que demore um pouquinho mais dependendo do que for solicitado no seu processo. Tem empresas que te ajudam a fazer, mas é muito importante você ter cautela, porque tem empresas que também são fraudulentas nesse caso. Eu vou deixar aqui embaixo o INPI para que você pesquise a sua marca e veja se você já tem já a, a possibilidade de fazer o um registro, teria a possibilidade de fazer o um registro, ou se você teria que escolher um outro nome para a sua marca. Se você fizer a pesquisa por marca e aí você encontrar alguém que já utiliza, tem normalmente lá a data até aqui é válida, aquele registro, que normalmente é por 10 anos. E aí você simplesmente pode esperar, se você quiser esperar, ou então você troca o nome da sua marca. Como desafio aqui para o nosso curso, eu vou deixar para o pessoal escolha a sua marca. Escolha uma, uma coisa que seja muito muito conectada com o que você é e que vai conectar o público e o seu produto de uma forma instantânea. Seja bem criativo e seja bem ah, audacioso nesse caso, porque as marcas elas precisam ser marcantes. Então você precisa criar algo que seja realmente relevante para o seu produto e para que sua empresa realmente chegue, a, chegue até lá com essa marca. Até a próxima aula!